Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu vou te mostrar, ó, é isso aqui, No, estou mostrando um vídeo meu aqui qualquer, se você ver aqui em detalhes, nessa né, engrenagemzinha, você pode vir aqui em velocidade de reprodução e você pode aumentar, tipo o áudio do WhatsApp, sabe, que aumenta para ficar mais rápido, aí você aumenta, se você fizer isso, você consegue ver esse conteúdo aqui muito mais rápido, fechou? Então, primeira dica é essa, mas não tem nada a ver com o vídeo em si. Vamos lá. Antes do vídeo em si, só para mostrar para vocês que está rolando ainda a promoção aqui do meu do meu grupo no WhatsApp, tá? reais para você testar o grupo e ficar um mês nele. Ele vai mandar sinais tanto de over 2,5, como esse aqui, tanto de máxima, que nem esse aqui. Nesse exemplo aqui, é, a casa não vence, tá? A 10 jogos e a máxima era 11. Provavelmente a casa venceu nesse jogo aqui, porque ele não mandou mais. E aí a gente vai entrar sempre ao contrário do que esse sinal pequeno aqui manda. No grande não, no sinal grande a gente entra normal. Mas se você ficar com alguma dúvida, meu WhatsApp está aqui, é só você me chamar. Agora vamos lá para o sinal. Para a entrada. Nossa entrada hoje ela é muito, muito simples, bate muito mesmo. Essa entrada específica não precisa de site de análise, não precisa de robô, mas dá para você fazer manual. E é o seguinte, você vem aqui em futebol virtual, partidas do dia, né? Vamos desde o começo, né? Site database 365, você seleciona aqui esportes virtuais, seleciona essa liga aqui, são todos os jogos mesmo de horário. Beleza, acabou de começar, a gente vai fazer nossa análise e começar aqui no 54. Você vai mudar aqui para gols, mais ou menos. Beleza. E a gente vai buscar um e-mail que tiver código maior, desde que essa odd esteja isolada e tem que ser um 50 ou mais. Então nesse jogo aqui, a gente não tem. Deixa eu ver aqui se eu já acho aqui. É, gols mais ou menos. Cadê? Eita lasqueira. gols mais ou menos. Aqui. Então, beleza. Vocês estão vendo que né, todos esses jogos aqui, a única ordem de 1,50 ou mais é essa aqui do Over 1,5. Então, a gente vai fazer a nossa entrada aqui. Fechou? Se não bater, a gente vai continuar cobrindo para frente. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Gols, mais ou menos. Tem que ser maior de 1, um, aqui tem maior de 1,50, um ou mais que seja isolada. Tem que ser filha única na rodada. Então, se não cobrir, a gente vai entrar aqui. Como falta um tempinho para o jogo começar, vou pausar o vídeo. E assim que o nosso jogo for começar, eu volto aqui e a gente faz a entrada. E eu faço a entrada com vocês, para vocês acompanharem, fechou? Daqui a dois segundos para vocês, eu volto. Bom, galera, 30 segundos para o jogo começar. É esse jogo aqui do Breath Forge versus Tottenham. Vamos ver se a gente já pega o nosso over um e-mail, senão a gente vai para a cobertura. A cobertura, muita gente me pergunta, cara, é muito pessoal, tá? A cobertura você faz da maneira que você quiser. Over um e-mail é difícil cobrir. O ideal seria cobrir três vezes, mas eu não gosto. Eu acho muito arriscado, tá? Então vai muito de você aí, da sua gestão de banca. Vamos ver se a gente pega o nosso over um e-mail. Uh. Presta atenção, jogador. Começou o jogo, assustou, né? Tá distraído aí no vídeo, né? Ai, caralho. Vamos lá, pessoal. Estamos gravando aqui para a Beth. Ajuda nós. Bater na primeira. Bater na primeira é sempre bom. Segundo, esqueci do jogo. E for quando acabar aqui que não dá para adiantar a cobertura. Primeiro tempo 0 a 0. Vamos ver a nossa segundinha. No um segundo tempo. Na mão do goleiro. Se a próxima não for gol, já vou adiantar a cobertura. Bom, não vai dar certo. Acho que era o jogo do Chelsea, se eu não me engano. Então, vamos lá. Gols. Uh, cadê gols? Gols, gols, mais ou menos. Espera aqui. Beleza. Não é só esse jogo mesmo, né? Deixa eu só confirmar isso. É só esse jogo. Então, eu vou com 2. Que é o jogo do Leeds e Palace. Só aproveitar para ver. jogo é, Para ver aqui, opa, 1 e 3. Para ver se já tem outro jogo aqui no esquema. Se eu já deixo separado. Aqui não tem. Vocês aqui, gols. Não é sei que tem um. Leads de novo. Beleza, tá isolado o jogo do Leads. Se não bater, a gente fazer a cobertura aqui. Vou deixar no esquema só. É, a gente foi no Leads e palas, Beleza. Então, vamos achar aqui Leads e palas. Beleza. Vamos ver se dá bom. Defendeu o goleiro. Ô, oh, Beto, só porque a gente tá gravando pra galera, dá uma moral aí, dá uma travada. Dá uma moral, não uma travada, né? Primeiro tempo de novo, 0 a 0. Fipá. cabeçada horrível. Aleluia, irmãos! Só mais um golzinho, hein? Preferencialmente sem travar a imagem, que a gente agradece. Ah, moleque! Confia no pai! Vamos ver o que, que vai bater. Bom, é isso, galera. Mais um padrãozinho grátis aqui para vocês. Sem site de análise, sem robô. Vamos ver se vai bater o, o over 2,5. Uh. Cara, análise muito simples. É difícil a segurar essa linha. Às vezes que eu vou sempre bate, mas cada um sabe do seu bolso, cada um que faz a sua própria gestão. Fechou? Dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Valeu!